Vão nesse mar, eu vou mais fundo Não vou me ancorar, só vim ver tudo Seria bom geral vir que nada Mas tem coisas que não dá Tipo meus pais juntos Esse mundo ele é fato e fágil Marcelo é aquele cara que faz tudo e não faz nada, e a paz nada Não aguenta mais ver o roxo dela cansado e sem grana e sem fama ele vai atrás Quem é melhor de ele vem sempre tá atrás, e sempre foi assim Atrasado pro colégio, eu sinto falta disso eu tô falando sério Um mau aluno com potencial, perdido no seu mundo existencial Descobri uma junto com a poesia e fez dessa fantasia algo especial Às vezes a mente flutua algo espacial Eu já me senti forte, um fraco e tal, também já me vi confuso como um fractal Mas Olhei pro meu presente e eu nem falo de natal é, Vivão nesse mar, eu vou mais fundo Não vou me ancorar, só vim ver tudo Seria bom você vir aqui nadar Mas tem coisas que não dá Tipo nós dois juntos yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ouvi a quinto andar Felizmente eu não pulei da janela 2014 eu brotei pra rimar diz que não era minha plateia Eu tô aqui se eu corre não virar. Mano eu preciso encher minha panela Agradeço ao meu Mano Cautar Que me mostrou de dentro a favela Ei, é, ei é, Toda minha luta vai valer a pena Do nada eu invadi nessa cena Mostrando que eu sou mais que meus problemas Ei é, Toda minha luta vai valer a pena É que do nada eu invadi a cena Mostrando que eu sou maior que os problemas é. Marizia 99 Oh, I